Hoje é um dia muito especial, aniversário de seis anos do Corrida Perfeita, por isso que o convidado do resumo hoje é especial também. Você conhece esse rapaz aqui? Vamos lá o nosso resumão de hoje. Fala galera, aqui Tiago é Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita. Com esse rapaz, André Aschukar. E aí André, beleza? André tá André? André? André Aschukar. Thiago Neves? É. <risos> Corrida perfeita. É, vale tudo, né? <risos> tudo certo. Hein? Pois é. Seis anos hoje, né? De corrida perfeita, senhor Andrei? Comemorando aí. Seis anos, nosso primeiro cliente. Essa, essa é a data que simboliza esses seis anos. É, o principal destaque aqui desse resumo de semanal hoje, com várias outras coisas. Primeiro, te peço aí para se inscrever no nosso canal, se não é inscrito. Para você que está acompanhando as plataformas de áudio também, se inscreva aí no nosso canal de áudio, no nosso podcast. E começando já esse resumo de hoje, né? Falando desse aniversário, Andrei. Seis anos. O que isso representa para você aí de forma resumida, para o no nosso resumo de hoje? Resumida? <risos> é, resumida. Ah, cara, uma grande consagração. <risos> Tô brincando. Mas é que a gente são seis anos botando a nossa cara a tapa aí, mostrando, contribuindo com a vida de muita gente que a gente não conhece. E a cada corrida na rua que a gente dá, a gente encontra novas pessoas falando e agradecendo sobre a influência do Corrida Perfeita na vida delas a forma que a gente conseguiu trazer essa informação de uma corrida mais saudável como que a gente auxiliou a pessoas não só para sair do sedentarismo mas para atingir os seus objetivos de taufin foram inúmeros os atletas que utilizaram das informações que a gente não só do método né que hoje fazem os seis anos o primeiro venda do nosso programa, mas também as informações gratuitas que a gente já vem disponibilizando para a galera há muito tempo. Se a gente fosse comemorar essa data a partir dos primeiros conteúdos publicados, que a gente não tinha nenhum site direito ainda, né? era em janeiro de 2016, é. ou seja, já teriam cinco anos e alguns meses de trabalho efetivo mesmo. Né? É. A gente começou a idealizar ainda no final de 2015 as conversas, né? Exatamente. E é. começamos a fazer os testezinhos, colocando aqueles vídeos com a sombra da GoPro ali, é, coisa... aquele, aquele áudio horroroso, mas o que sempre importou e que sempre foi muito significativo para a gente foi o conteúdo que era Sim. valioso e as pessoas viram isso né uhum. e até hoje estão aí na batalha jogando tanta informação da galera é, para que e... a gente possa contribuir na vida das pessoas e Fantástico. acho que acima de tudo né minha percepção quando até a Rosário trabalha com a gente pediu para falar alguma coisa sobre esses seis anos lá para um vídeo que vai ser publicado também é, acho que se reflete, são seis anos ajudando as pessoas, né? Acho que é o principal símbolo, assim, para mim, do que tamanho de empresa, quantas pessoas a gente emprega hoje, que são bastante mas temos aí uma quantidade muito grande de pessoas sendo ajudadas todo dia a terem mais saúde, né? terem qualidade de vida e a gente facilitando a corrida delas acima de tudo. Né? Sim, que a nossa missão sempre foi, né, Thiago? A contribuir de forma positiva na vida das pessoas. Nossa uhum. informação está lá, não que vai servir para todo mundo, a grande maioria das pessoas já entendeu. A gente não quer engessar o atleta, o corredor, falando que oh, é de um jeito que corre, mas é trazer informações que sejam significativas porque ele possa fazer pequenas alterações, percepções na corrida e mudar um todo. Exatamente. E se você não sabe ainda, né, o aniversário do Corrida Perfeita está acontecendo em uma campanha para quem deseja se tornar cliente. O link vai ficar aqui embaixo, tem uma condição especial para você que nunca treinou conosco, conhecer o nosso trabalho. Vamos seguindo para o resumo então, Andrei? Falando as coisas Boa, que nós temos aqui. Primeiras novidades aí, recados do Corrida Perfeita. É, a gente está em fase final essa semana aí de testes daquela tela de progresso do aplicativo para os clientes. A ah, gente vai começar aí. a dar os primeiros passos ali para ter dados mesmo, né? informações, né? dados transformados em informações, para que as pessoas comecem ali, dentro do próprio Corrida Perfeita, avaliar o seu desempenho, a sua evolução. Né? A gente vai, no primeiro momento, começar com aquela, aquele, aquele gráfico ali que mostra o volume que você tem acumulado nos últimos meses, no último ano, o seu desempenho médio nas últimas semanas. E esse é só o primeiro passo, né? A gente vai dar, assim como Sim. tudo que a gente fez até hoje, né? um primeiro passo para começar a fazer algo bem interessante nessa, nessa parte de progresso. É, e a ideia essa vai crescendo, né? A gente sempre teve essa ideia bem ampla do Corrida Perfeita e, aos poucos, galgando cada degrau para a gente, com segurança, conseguir entregar um conteúdo e um programa de qualidade, né? o aplicativo tem Tudo, que estar passando né? dessa forma, Sim. tem feito dessa forma, Exato. e essa questão de ver o progresso é muito interessante porque você acaba tendo uma imagem do que você já fez, de realizou, onde que você estava, não fica só naquele, ah, eu corria 8km aqui, agora eu tô correndo 21, você vê uma linhazinha como se fosse um gráfico, o seu treino em gráfico, onde você falhou, onde não falhou, e a gente conseguindo visualizar isso, o que a gente já fez, a gente consegue projetar um futuro é. dentro de uma perspectiva do onde você tem que melhorar, o que, que tem que ajustar para conseguir melhorar ainda mais. É. Lembrando que isso aí é futuro também que você falou, né? Por enquanto, é. só as informações básicas vão sair, vão sair, vai sair no próximo, é. nos próximos dias aí. A gente aí. Vai, é. vai soltando. ressaltando aí, já. fazendo spoiler né, para a galera. Beleza, no nosso cashback, a gente está sempre avisando para os clientes aqui também, é, a equipe separou dois destaques legais. Quem não está usando o cashback ainda usa, vai o link que está aqui na descrição também para você usar. Cliente do Corrida Perfeita exclusivo. é exclusivo. Lá na loja da Nike, também online, né? Que tem lá o acesso, que dá o cashback de 8%. Além do cashback, tem um desconto nos tênis aí. Descontões essa semana. Tem um tênis windflow. 8, Masculino de 649 por 299. Uhum. E o Nike Run Free Feminino tá de 729 por 299. Devem ser algumas atualizações, né? A tem versão... o tamanho 41 desse Nike Free aí. Né? Dá uma procurada lá. <risos> dá uma Vai que dá certo, né? Ai. E a Centauro também tem lá cashback de 8%. Além do cashback, tá com desconto. É, vários descontos, na verdade, né? Camisetas de corrida. Por 69, quatro tops femininos por 7,9, desconto bem bom aí, e também vários outros itens aí de inverno, etc., por 20, com 20% de desconto. Quem não está acompanhando aí do cashback, é um aplicativo exclusivo, link, como eu falei, está aqui Cara, embaixo. E é interessante lá. esse negócio para mulheres, a questão do top. Muitas vezes a gente, como homem, a gente não sabe a relevância do que é isso. É importante. Né? Uma, uma boa vestimenta para corrida para as mulheres, para segurar bem os seis, para não ficar aquele desconforto. Onde que muitas vezes até o. O balanço de braço que, o que você balance, fala, né? Isso, é para proteger o seio, aqui, né? Exatamente, para balançar menos ali. O seio gerar aquele desconforto na pele, né? Sim. E você tendo um, uma roupa mais adequada pode ajudar até nisso, no conforto para você correr. Legal. E falando agora dos conteúdos, de destaque dessa semana, que foram publicados na última semana. O primeiro destaque aqui foi o podcast que vocês fizeram com um dos nossos treinadores do Plano Personal, o senhor Anderson Saboia, que correu o Tutã 100km, né? Ah, Esse papo aí você que conduziu, né? Como resenha, é que foi isso aí? sim, foi bem legal. Essa resenha foi muito boa. E o, o, o Saboia, é um bom contador de história. É, então, Tem que chamar ele mais vezes, pro... então, né? É... Ficou gostoso demais de, de ouvir a aventura dele, ele perdido lá no escuro, indo pomado pensando que tinha bicho atrás dele. Né? Foi bem legal, foi bem legal, vale a pena. Deu umas duas horinhas e alguma coisa de, de podcast, mas passa. fácil. Foi faz. isso tudo? Foi. Acho que não, cara. Foi. foi. Sério? Foi. Enfim, o link vai estar aqui embaixo, os destaques de conteúdo, você entra lá e confere isso aí, porque eu não consegui é, acompanhar tudo ainda. Eu vi o começo aqui, a gravação, né, e não vi tudo, mas sei que tem bastante história lá. Teve a live também que a gente fez essa semana com o André aqui, analisando a corrida ao vivo da, da Lili, nossa atleta e investidora do Corrida Perfeita também. Um abraço para ela. Foi feita ao vivo e está disponível no YouTube para você ver essa, essa aula dada ao vivo na segunda-feira passada. E por fim, tivemos aí uma onda de frio essa semana no centro-sul do Brasil e que agora é junho também. Julho é um período também de mais frio em muitos lugares. né? A equipe publicou um conteúdo no Instagram, link aqui embaixo também, com dicas para corrida no frio, confere lá que tá bem legal. Falando agora das notícias do mundo da corrida, na verdade, a notícia, né? Nós tivemos aí um grande destaque da maratona do grande Nilson Lima lá em Berlândia. Sei Boa bom, terra! A, a maratona que é uma homenagem a ele, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e gravar um vídeo com ele, como você vai ver aí. O Andrei gravou um vídeo, então a gente convida a assistir também, vamos deixar o link. Andrei, ele ia correr na maratona de número 300 nessa quinta maratona dele, seria a homenagem à quinta vez, né? Uhum. E aí ele machucou o tornozelo em casa. Ele não pode correr. Mas é um cara que tem muita história aí, né? 300 maratonas, já correu maratona nos 50 estados norte-americanos, 7 Conrad's. Fez a seis meses já, o cara aí Sim, que tem deu... bagagem para mais de metro, né? Se o sabotei a história, imagina esse rapaz. Muitos quilômetros, <risos> muitos quilômetros nas costas aí pro Nilson. E essa história dele só me, me remete a uma coisa, cara, que muitas vezes as pessoas acham, né? Aquela velha máxima do, se você tá treinado, não precisa de sorte, né? Então, se você não tá treinado, boa sorte. A gente precisa de sorte sempre, e foi um azar dele, Ele tava treinado, para então fazer porra, maratona 300, dentro de casa, vai lá e torce o pé e não consegue realizar. Ah, Aconte ah, acontece, né? Acontece. Shits happen. Não, não é só sorte, mas precisa de sorte ah, também, né? Precisa de sorte. Faz, pa faz parte. aí Quem ganhou lá foi no masculino Flávio de Oliveira, Silva Soares e no feminino Larissa Ruas. Parabéns aí a galera e foram mais de 2 mil participantes, uma prova bem relevante Pô, a aí. Vamos... É grande, a prova é grande, prova grande. Se em alguma próxima edição a gente consegue se organizar, a partir de Brasília, pertinho. É, a... O Nilson tinha né? chamado para ir lá, tinha até vontade disso, só que acabou caindo bem no aniversário da minha filha. Não dá, chances. aí não dá. Essa maratona aí é mais importante. É. <risos> Vamos agora aqui falar dos nossos alunos que correram provas esse final de semana, nosso MedalMond aí, o galera nas provas. Destaque inicial aí para a galera do Corrida Perfeita, lá na Ultra de revezamento de Bertioga, né, Tava lá o senhor Farofa fazendo 21km, a Fernanda, sua esposa nos 10 O Renan, nosso designer, fez 13km, estava a Yolanda também, a, a esposa do Renan dando apoio para a galera na prova, parabéns aí pela participação de vocês, valeu. A e Viana fez 5km na Trackfield lá de Fortaleza. Jaidete Monteiro correu 5k na corrida da Infantaria lá em Manaus, Jaidete tá em todo o Model Monday aqui, bombando, correndo pra caramba, parabéns Jaidete. Adriano Queiroz fez os 21k na Track and Field do Rio Mar lá em Fortaleza também, Ricardo também tava nessa mesma prova, Ricardo Melo, parabéns pro Ricardo. Roberta tava numa prova aqui que você ia gostar Andrei, 6km na Coffee Run. <risos> Cafezinha contigo <risos> né? Cafezinha comigo. Lá em São Paulo, pode chamar você pra essa que você deve ir né? <risos> Lá, e ele, 6km, então, melhor. Hoje, hoje em dia também é tá mais para 6km. Já dá para competir assim. lá, né? <risos> tá Michele Marques fez o 5k na Track and Field Run de São Paulo dessa vez. É, Henry Shira fez 42 lá no Nilson Lima, como a gente falou. Aluno nosso aí, ou seja, alunos do Corrida Perfeita, marcando presença lá na Maratona do Nilson. Viní Pedro Pereira fez 21k na Track and Field do Rio Mar também, lá em Fortaleza. Parabéns, Pedro. Vinícius Tomazinho, que é nosso cliente aí de muito tempo. Fez 25 com KM no Bunker Off-Road, em Borai, São Paulo. Primeiro lugar na categoria. Treino contigo, ele? Não, o Tomazinho tá comigo. Não. Não, mas arrebentou, né? Primeiro lugar na categoria lá. Prova dura, ela aparece, né? Sim. Show de bola. Parabéns, Vinícius. Alan Guerra também, que é nosso cliente há muito tempo. Nosso investidor também. Fez os 42 lá no Nilson Lima, ele é de Uberlândia mesmo. Parabéns, Alan, aí, por mais uma maratona e mandou bem também lá. Tiago Barbosa, meu xará, fez 10K na SC10K lá em Joinville, Santa Catarina. E esse nosso aluno, parabéns, Tiagão, foi em primeiro é, lugar na categoria bem. também. Show de bola. Parabéns, pessoal. E vamos aí para mais provas. E a gente está sempre destacando aqui nos resumos, né? Ver que realmente a, os eventos voltaram com força ainda bem, sim, né? Está todo mundo aí dentro de uma esperada normalidade, eu diria, já com a volta das provas. Muita gente está bombando aí ultimamente. Bom demais, e agora vamos aqui para a nossa inspiração da semana, Andrei, o que nos inspira sempre a estar tá aqui nesses seis anos, né, que são nossos depoimentos. O mais recente que a gente destacou aqui foi o do Cleiton, que vai aparecer na tela aí a galera. Bom dia, hoje é dia de agradecer, a gente também tá agradecendo aí por esses seis anos com vocês conosco. Concluí minha primeira sonhada meia-maratona e ainda tempo abaixo de duas horas, 1,56 com o pace de 5,26 o método do corrida perfeita aliado ao esforço e disciplina nos treinos trouxeram resultados fantásticos e longe das lesões. Obrigado. Comente aí, casa cara, grande. É, esse. É, cara, esse é o, o segredo, né? É a tal da, da disciplina seguindo os treinos certinhos ele faz realmente coisas fantásticas. Milagres acontecem quando a gente treina certinho, ajustado, bem consciente. Então, e é o um outro ponto que ele botou. Esforço sim eu se você dele porque ele tem que encaixar a rotina da vida as coisas não é só apertar lá comprei o corrida Perfeita, e agora tá vai lá, funcionar né? e vai funcionar tem que treinar tem que ajustar o dia a dia o horário do treino alimentação o descanso acreditar no que a gente está colocando como metodologia explicar, né? e aplicar respeitar o treinamento né porque não adianta a gente botar lá um treino leve o cara tá treinando forte tá treinando fraco no dia que tem que treinar leve. Treinando mais do que está programado, tá programado ou menos. Tem que confiar na, na planilha é. que o treinador colocou e que realmente vem. Dá, dá resultado. Confia que vem. A gente sempre fala, né parabéns aí pro Clayton é, também nesse sentido. Toda vez que chega depoimento é, a gente gosta de destacar, né? Que a gente agradece pelo prestígio e tudo mais, mas o mérito é dele. Né? A metodologia está lá disponível, o treino é oferecido, mas se não colocar nada em prática, não, Realmente não é, é o que você nada. disse. Não é um botãozinho aqui, pronto. Não funciona. Exatamente. E aqui encerramos esse destaque de conteúdos dessa semana. Obrigado a você que está conosco aí nesses seis anos como cliente, como audiência, enfim, como um mero seguidor na rede social, um mero no bom sentido, tá? Não no sentido é, estrito, mas, enfim, que gosta de estar com a gente acompanhando os conteúdos e prestigiando de alguma forma, independente de ser um seguidor ou um cliente, né, Daí todos têm seu valor para esses seis anos de corrida perfeita. Fica a minha gratidão é, para todo mundo que nos acompanha até então. E também agradecer esse jovem aqui, seis anos, estamos nessa jornada aí. Valeu, Tiago. Tamo junto, obrigado pela confiança. Fazer mais seis, mais 60. Ah. Vamos ver o que a gente vai nesse, nesse negócio aí de corrida, né? De Corrida Perfeita. Vai longe. Então Tem valeu. Tem muita coisa para botar em prática ainda. Vamos nessa. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo. E até o próximo resumo. Tchau!